Alô, você ligado no Rio Mafra Mix? Sejam muito bem-vindos. Esse é mais um Momento Unimed e hoje eu recebo a psicóloga Jéssica Paqueira. Ela que vai falar um pouquinho pra gente do Setembro Amarelo. É uma campanha muito forte é, nos, últimos, nos últimos dias ao longo de todo esse mês e que tem um, um apelo muito grande, uma importância muito grande. Seja bem-vinda, Jéssica. Prazer recebê-la aqui. E eu já começo perguntando o que, que significa esse Setembro Amarelo que tanto você fala. Então, Setembro Amarelo é uma campanha, né, para gente prevenir a nossa saúde mental aí, é, que a gente sabe que nos últimos dias, né, tá bem complicado devido à correria e o estilo de vida que a gente tem levado. Então, durante todo o mês de Setembro, a gente vem falando um pouquinho sobre saúde mental e a prevenção, né, para saúde mental. E o que é saúde mental? Então, vamos lá. Eu gosto de falar um pouquinho sobre saúde mental. Porque, primeiro, explicar o que, que é, né? O que, que é saúde mental. Então, saúde mental é quando a gente consegue estar bem com as nossas emoções, consigo mesmo e com os outros, né? É o supra-sumo conseguir uh, gerenciar bem as emoções e ainda conseguir gerenciar um pouquinho do comportamento do outro. Então, é você aprender a lidar tanto com as suas emoções boas quanto as emoções é, positivas, né? Então, às vezes a vida apresenta desafios, apresenta dificuldades e a gente precisa aprender a gerenciar é, esse dia a dia, essa dificuldade, sem que isso agrave né, a nossa saúde mental. Então, é estar bem consigo mesmo, com as emoções e com o comportamento do outro também. No Brasil e aqui na nossa região, como que está a saúde mental? Então, no Brasil, é, o Brasil é o país mais ansioso e depressivo também do mundo. Né? Se a gente for ver, mais aí de 63% da população apresenta ansiedade e 59% mais ou menos tem depressão. Né? Então, hoje a ansiedade é algo que tem tomado conta muito grande de todas as pessoas. Né? Então, é, você pode conversar com conhecidos, com amigos e, e questionar sobre a maioria das pessoas acaba sofrendo com a ansiedade. E a depressão. E as duas em conjunto né, vão também afetar a nossa saúde mental. E como que a pessoa se identifica um ansioso ou um depressivo? Ou melhor, como que alguém que queira que ajudar essa pessoa é, consegue identificar um comportamento de um ansioso e de um depressivo? Isso, eu costumo falar que todo, né, todo mundo tem ansiedade, então você vem dar uma entrevista, você fica um pouco ansioso, você tem uma entrevista de emprego, você vai ficar um pouco ansioso, você tem uma prova no colégio, você vai ficar ansioso. O problema é quando o nosso comportamento né, começa a ter prejuízos, né? então às vezes a pessoa é, para de fazer coisas por conta da ansiedade. Né? Então o que é a ansiedade? A ansiedade é um mal-estar, digamos, generalizado, onde o coração começa a palpitar, aquele gelinho, aquelas borboletas na barriga, a pessoa tem sudorese, né? Que é um suor gelado, a mão fica fria. É, só que imagine você sentir isso frente a tudo, né? Nem todas as situações são ameaçadoras. Então, a ansiedade é como se a pessoa enxergasse tudo como uma ameaça, né? A ansiedade e medo, elas, tão, elas são muito semelhantes, né? Então a pessoa tem dificuldade de diferenciar o que é o um medo real do que o um medo imaginário e ela acaba tendo esses sentimentos como se fosse como se ela estivesse em perigo mesmo. Então suor, mão trêmula, né, borboletas no estômago, não consegue comer. Né? Então, é, é, essas são as sensações. E tem a pessoa que tem a crise de ansiedade, que é todas essas é, sensações que eu falei, só que muito mais agravado. Às vezes a pessoa não consegue sair de casa, ela tem que se esconder, ela se sente ameaçada, e em casos bem grave a pessoa tem que ir até para um pronto atendimento. Então, como identificar, né, como poder ajudar alguém, às vezes, que tem ansiedade, é sempre indicar a ajuda de um profissional, porque... Uh, parece simples, mas a ansiedade é algo muito significativo, que agrava muito, que impede, que traz prejuízo para a pessoa, né? Então, acho que é importante falar sobre isso, quem está passando por isso e procurar ajuda de um profissional. Por exemplo, a psicoterapia né, é um dos tratamentos melhores para ansiedade, né? Nem toda ansiedade a gente precisa também utilizar uma medicação... Né? Então a gente acaba falando para a pessoa buscar psicoterapia porque dá sim para ter um controle e uma qualidade de vida sem sofrer com a ansiedade. Ansiedade ela tem cura ou ela é apenas tratável? As crises de ansiedade, né, que é o quadro mais grave, tem cura sim, né, dependendo do grau, claro, tem que se fazer uso de medicação, mas em casos mais leves, né, aquela pessoa que tem um por exemplo, o medo de dirigir, ela tem o um medo de apresentar um trabalho, né? É, é, a gente consegue sim trazer a qualidade de vida e a cura para o paciente. Lembrando que todo mundo tem ansiedade, então a gente vai precisar aprender a gerenciar o nosso corpo, as nossas emoções. Eu gosto de trabalhar no consultório com o paciente, é, a terapia da exposição para os pacientes que sofrem de ansiedade. O que, que é a terapia da exposição? É, são pequenas exp exposições, claro, preparado, todo Todo um trabalho antes do, do paciente ir para o enfrentamento. Mas é se expor àqueles é, eventos que o paciente se sente ameaçado. Então, por exemplo... Ah, tem medo de falar em público. A gente vai imaginar isso no consultório, a gente vai trazer esse mundo, essa exposição para o paciente e a gente vai preparando ele gradativamente até chegar na hora dele chegar e conseguir falar em público, né? Então, tem tratamento sim. Uh, eu gosto de trabalhar muito com, com pessoas que são ansiosas para trazer essa qualidade de vida e voltar aí que o paciente consiga conquistar muito mais, mais coisas, porque a gente sabe que a ansiedade acaba é, é, impedindo, às vezes, de, do paciente assumir posições é, melhores no, no mercado de trabalho também. E essa, essa, esse grande número de pessoas com ansiedade é, atualmente, isso pode ser em decorrência da pandemia? ou Qual que é o fator que fez uhum. subir tanto essas pessoas que sofrem da ansiedade? Então, é, pergunta muito interessante, né? A ansiedade, ela ficou, e a depressão também, né? Elas ficaram muito mais gritantes pós pandemia, né? Então, o que, que a gente sentiu aí? Quando veio a pandemia, a gente ficou isolado, né? É, somos seres humanos e necessitamos do contato, né? Então, muitas pessoas acabaram adoecendo por estarem isolados, porque é, o contato social também é, um, é uma prevenção, né? É, Para a saúde mental, a gente precisa de pessoas e ter é, ficado afastado, né, isolado, acabou aumentando muito mais, né, então a gente conseguiu perceber também que, por exemplo, pacientes que sofrem com, é, com a questão do peso, ganharam muito mais peso é, na pandemia por conta da ansiedade. Acho que essa é, insegurança do que seria, né, a... A gente não sabia muito ainda a respeito da doença, da doença, então essa insegurança em relação ao futuro, ao que seria o nosso futuro, acabou é, intensificando a ansiedade, né? Tanto que os consultórios é, é, de psicoterapia continuaram atendendo tudo, né? Quem era ambulatorial e a gente teve uma procura muito grande desses pacientes com, com questões de ansiedade e a depressão, né? A depressão também acabou agravando por conta desse isolamento, dessa insegurança de não saber é, em relação ao futuro, né, que mexeu com as nossas emoções e, às vezes, faltou é, instrumentos, digamos assim, para o paciente aprender a lidar com as suas emoções. Ansiedade e depressão, que são, talvez, as principais doenças da, né, da, da falta de saúde mental, elas atingem um determinado é, uma determinada faixa etária, um determinado... Tipo de pessoas é, que estão mais propensas a desenvolver, independente independe da idade e do que a pessoa faz. Existe algo assim que, que seja mais propenso a desenvolver ansiedade e depressão? De modo geral, todos somos afetados, né? mas a gente sabe que os adolescentes acabam sendo o público mais vulnerável. Né? Então, a adolescência é o momento mais delicado da nossa vida, né? porque é onde a gente está decidindo o adulto que a gente quer se tornar. Sem contar as alterações hormonais mesmo, né? Então, é uma mudança muito significativa na cabeça do adolescente. Mas todos somos afetados, né? Então, pessoas mais maduras, digamos assim, às vezes, por conta de um trabalho estressante, de, um, de uma pressão no trabalho, também acaba desenvolvendo. Mas o público adolescente acaba sendo mais uh, sensível em relação a isso, né? Pela questão mesmo de uma... Uh, ainda imaturidade, de aprender a lidar com questões da vida, né? Com, com algum, alguns problemas que possam vir a aparecer. Mas a depressão a gente consegue perceber que afeta mais relacionado aos jovens e também aos idosos, né? Não é muito comentado sobre, mas os idosos também acabam sofrendo muito com a questão da depressão. Por conta, às vezes, né, dessa é, retirada, digamos assim, do mercado de trabalho, às vezes o, o idoso acaba não se sentindo muito útil, né? Então eu sempre dou o conselho para os familiares, Uh, deem é, liberdade para os idosos, deixam que eles resolvam as coisas, né? tentem uh, incentivar para que eles tenham essa autonomia, né? porque quando eles saem do mercado de trabalho, eles acabam ficando um pouquinho, às vezes, uh, perdido em relação a essa autonomia, a essa funcionalidade perante a vida. Uma pessoa que tem ansiedade e, ou que tem um nível até pequeno de depressão, e que acaba levando a vida sem buscar o tratamento, isso cresce? Cresce, com certeza. Então, digamos, se, por exemplo, a pessoa, vamos falar da ansiedade, né? Então, por exemplo, a pessoa tem uma ansiedade no nível é, leve, e se ela não busca, buscar, às vezes, tratamento, né, e não, não conseguir lidar com as questões ali, das alterações emocionais, né, então tem uma entrevista para subir de cargo, ou tem uma entrevista nova ou tem que tirar a carteira de motorista ou vai ter que falar em público, se ela não conseguir gerenciar essas emoções, isso impede, né, um desenvolvimento e todos queremos desenvolver, né, então é importante que a paciente busque ajuda né, para conseguir uh, ter uma vida de sucesso e ter um, a, as emoções de sucesso. Né? Eu sempre falo que a gente precisa alimentar o nosso corpo uh, tanto de alimentos saudáveis, mas quanto de emoções saudáveis. Né? E às vezes as pessoas acabam não é, identificando que, por exemplo, a ansiedade tem tratamento, e que é, é um tratamento até, a gente pode dizer, assim, acessível, fácil, né? uh, dependendo, claro, o grau dessa ansiedade. Mas é importante que o paciente busque ajuda, senão ele vai ter muito prejuízo durante uma vida, né? Às vezes uma apresentação, uma coisa importante na vida, o paciente tem aquela crise, tem aquela sensação de ansiedade, não consegue lidar, acaba fazendo o quê? Retraindo, né? Não enfrentando aquilo que a mente enxerga como perigoso, né? E é um perigo imaginário, né? Eu gosto de falar que às vezes é um perigo que realmente não é um perigo concreto, né? A pessoa que sente ansiedade. E a depressão também, né? A depressão pode evoluir para uma para uma questão mais grave, né? Onde o paciente realmente uh, acaba ficando bem debilitado, né? Fisicamente e emocionalmente, né? Setembro Amarelo a gente fala muito da saúde mental, mas também tem o um alerta da prevenção o suicídio. O suicídio é talvez a, a, o ponto mais alto, o ponto mais grave de uma depressão, né? Como lidar com isso e e como que a psicologia lida com essa com essa situação isso a, o suicídio é o ápice né onde o paciente sofre de um quadro de depressão grave né às vezes esse paciente não consegue é, ter acesso a um tratamento de qualidade então as, é, se a família às vezes conseguir perceber né que de repente esse paciente tá muito tristonho tá fechado tá quieto não interage muito com a família Uh, tem um comportamento muito saudosista que a gente fala, o que, que é isso, né? Fica relembrando muito passado, lembrando de como que era bom as coisas no passado, né? É, fiquem em alerta, né? E busquem ajuda, conversem muito em casa. A gente sabe que o suicídio afeta muito mais hoje os jovens, né? Por conta de tudo isso que eu já falei da adolescência, dessa instabilidade hormonal, das alterações corporais e emocionais, né? Então... Os pais, as pessoas que têm, em volta, de modo geral, na família, né? Se percebem que essa pessoa está muito quieta, está fechada, tem um choro muito fácil, que a gente fala, né? Ela fica muito sensível à dor. Você tem que cuidar como fala, porque ela fica muito sensível à dor e tem dificuldade em sentir prazer. Então, abre um alerta e busquem ajuda, porque o suicídio, ele tem, é, é, a gente consegue impedir sim, né? Então, por exemplo... A cada 10 pessoas, 9 a gente consegue impedir que chegue no ápice, né, é, e, o e digamos assim, a ajuda para o suicídio é uma coisa muito fácil se a gente for ver, porque é através da fala, né, é, perguntar se está tudo bem, estar é tá disponível no momento difícil para os amigos, para os familiares, né, então a gente consegue ver que a prevenção... É, é muito acessível porque é através da fala. Então, se importem com as pessoas, se importem com as pessoas que estão no, no teu lar, né, na família, na casa, no ambiente de trabalho. Então, se de repente aquela pessoa está muito quieta, busque ajuda, tire dois minutinhos que tem para conversar, para incentivar, para dizer que está ali. Porque, né, o, o, como eu falei, né, impedir que chegue no ápice é muito fácil. Todo mundo tem acesso que é através da fala. Então, é se importar com o outro mesmo. Nessa da gente conversar, da gente dar atenção, é, uma curiosidade que vem é o que eu devo falar ou o que eu não devo falar para uma pessoa com comportamento suicida? Que, digamos assim, que eu vá mais atrapalhar do que ajudar. O que eu não devo falar para essa pessoa? Uhum. Às vezes é, é desmerecer o que a outra pessoa sente. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, né? A gente precisa se importar com o que a pessoa sente. Principalmente os adolescentes, às vezes eles têm aqueles pensamentos deles, eles têm o, o comportamento deles, né? Então, pais, se importem, deem valor para o que eles estão fa falando, né? Não desmereça é, é, essa fala deles. então, E cuidar para falar sobre depressão como se fosse ah, uma louça para lavar, um negócio para fazer que não tem nada a ver. né? Depressão é uma doença, sim, tá? e afeta grande parte da população. E é como eu disse, né, é, se importe valorize com que aquilo que a pessoa está trazendo, né, dê valor para aquilo e sempre, sempre incentivar a buscar ajuda, né, um tratamento técnico especializado também vai fazer muita diferença no, no tratamento para ajudar essa pessoa. Tá certo, um assunto importante, um assunto é, delicado e um assunto ao mesmo tempo que nos traz um alerta, né. Para a gente encerrar, Jéssica, qual que é o recado que você deixa para quem está nos assistindo é, que que tem alguém na família, que tem alguém próximo, né? Ou para que, de repente, essa pessoa ela não está percebendo alguém com esse comportamento e talvez que ela possa ficar até mais ligada ao seu redor, aos seus familiares, para que possa dispor essa ajuda. É, vou falar primeiro se alguém estiver passando por isso, né? Ou que seja pela ansiedade, pela depressão, pelo estresse crônico, né? Que a nossa sociedade também está enfrentando, que é sobrecarga de trabalho, de rotina. Então, se você está passando por isso, está sentindo alguma alteração como uma tristeza profunda, né, uma sensibilidade emocional, um choro fácil, uma perda do sentido da vida, né, que é um dos critérios é, importantíssimos na, de, na depressão, uh, busque ajuda tá? e cuide muito com a percepção de mundo que a gente acaba tendo né, hoje em dia, que a gente tem hoje em dia. Tente não, é, a gente fala na terapia, não catastrofizar pensamentos. O que, que significa isso? Não olhar por uma lente mais negativa aquilo. né? É sempre importante que a gente olhe as situações com equilíbrio, entender que o momento difícil é uma fase, que ele não vai uh, perdurar pelo resto da vida, e que de repente, com a ajuda de um profissional, a gente consegue passar muito mais tranquilo aquele momento difícil. E se de repente você tem um familiar que está passando por isso, Tenha uma escuta é, sensível, sensibilizada, né? Então dê valor para o que a pessoa está passando, se importe com os sentimentos e com as sensações que ela tem. Ela não está assim porque ela quer, pode ter certeza, né? Se ela está assim é por causa de alguma condição. E sempre incentive a busca de tratamento, né? Porque a gente não precisa é, é, ter uma vida pesada, né? A vida pode ser leve, pode ser bonita, né? E a gente pode ajudar, né? eu na condição de psicóloga, a devolver um pouco mais de brilho e luz para a vida dos pacientes e quem está passando por um processo desse. Tá certo, Jéssica, obrigado pela sua participação. Nossos estudos sempre à sua disposição para a gente falar desses e outros temas é, importantes né, para a população. Eu que agradeço o convite, né? e se alguém se interessou pelo tema ou precisa buscar ajuda, então meu nome é Jéssica Paqueira, faço atendimento no ambulatório da Unimed e consultório particular e... Você pode me procurar se de repente estiver passando por isso. Muito obrigado por compartilhar um pouquinho do conhecimento e até mais. Tá certo, obrigado Jéssica. Esse foi mais um Momento Unimed. A gente retorna a qualquer momento com outras informações.